Opa, pessoas, beleza? Bem, hoje eu estarei gravando o um vídeo de eu cantando o hino nacional do. Não, o hino nacional não. Hino oficial é da cidade de São Benedito do Ceará. Porque vocês me pediram muito, mas muito, mas muito mesmo. Então, né? Eu, então eu vou começar aqui. Eu não sei se eu preciso zoar muito com, a, com o hino da música, que nem eu fiz com o hino do Brasil, porque essa música já. Porque esse não já parece até uma piada já. Então, né? Bora lá. Parece até um samba isso daqui Bora lá A cidade cercada de matas Cria coro a esperança De popista a mais altas Passo a passo o progresso é alavança Sem temer por rival qualquer vela a famosa princesa da terra Luz. repouso no dorso Me a tapa no meio da recanto Mimosa recanto Mimoso recanto da terra do pus Forço brilhante sádia na instrução de teus filhos Foi a tába do índio bravo Hoje es da glória de bandos E seguindo os preconceitos da igreja Vencerá toda a luta e geleja E seguindo os preconceitos da igreja Vencerás toda a luta e geleia Repouso no dorso da ipiapaba Meio do canto mimosa recanto Mimosa recanto da terra da pus. Palmeiras aos lindos Cafés quem teu céu Feroz e cana E ostenta O verde dos carnavalhais Que circunda A percesa serrana São Benedito Teu viver proibido Te garante Um porvir Glorioso Nessa Santa Cruz Repousa no dorso Daí praia paba Meio do encanto Mimosa recanto Mimosa recanto Da terra do pus Até as aves que de amor Regurgitam Interpretam a canção Mais vibrante Nas palmeiras que os Leques agitam Compassando passando o mundo triunfante, Destino que ranta a luta, Santo a tua, tua beleza. At Desta Santa Cruz Repousa no torso da me Paba No meio do encanto Mimosa recanto Mimosa recanto Da terra do bus Ei. Eu não sei se foi muito bom Que nem o do Brasil, né? Mas é isso Eu zoei bastante a música Dessa música aí da... Do hino oficial da cidade de São Benedito no Ceará. Espero que vocês tenham gostado e até mais.